Apresentamos agora um projeto de calçado de alunos das Faculdades de Engenharia e da Faculdade de Belas Artes, nas duas faculdades da Universidade do Porto. Trata-se de um sapato para pessoas com paralisia cerebral. O desafio foi lançado aos alunos do mestrado em Design Industrial e de Produto da Universidade do Porto. O objetivo? Criar sapatos adaptados a pessoas com paralisia cerebral que reunissem duas características essenciais. Conforto e estética. Agora, na verdade, o que vai sair daqui, nós, não, não, não quero prometer, mas, mas, mas sim, o propósito é desenhar sapatos para pessoas com paralisia cerebral que reúnam condições muito eu, específicas e técnicas, ortopédicas, conforto, mas que também sejam esteticamente aprazíveis e desejáveis. A cantora Rita Redshoes dá nome ao projeto e realça o orgulho que sente por ser madrinha desta causa. De certa forma, brincar um bocadinho com o meu nome artístico e poder aliar esse lado a esta vertente real, que é as pessoas poderem ter uns sapatos cómodos e bonitos com design, eu acho que isso é uma postura fantástica em relação a esta problemática e portanto a mim não me deixou quaisquer dúvidas quis acertar de, de, de imediato. A associação Sorriso da Rita foi criada pelos pais de Rita Bulhosa, uma jovem com paralisia cerebral, no sentido de contrariar a falta de apoios e a indiferença da sociedade relativamente à doença. A intenção é espalhar sorrisos e a própria Rita sente que pode vir a sorrir mais com a introdução deste calçado no mercado. O facto de termos uns sapatos bonitos e que ao mesmo tempo possam trazer possam ser saudáveis para o nosso pé, acho que, que é muito bom. E depois também a questão de, do nosso estado de espírito, porque se tivermos uma coisa bonita calçada já nos vamos sentir melhor, aliás como qualquer pessoa. Eu estou muito, muito ansiosa também para, para perceber até onde é que pode ir. Eu espero que, que vá encontrar o maior número de pessoas uh, e que seja possível e que haja uma abertura de mentalidade e que haja, de facto, uh, a indústria a apoiar e a financiar um, e a acreditar num projeto como este. E, portanto, esse é o meu objetivo, é que haja sapatos que não custem balúrdios um, com um design apelativo e que sejam, obviamente, funcionais. O projeto está ainda na fase inicial, mas uma coisa é certa, o sonho comanda a vida e ninguém tenciona baixar os braços até a Rita chegar a casa e ter à sua espera um bonito par de sapatos.